Eu vou contar aqui uma curiosidade para quem não sabe. Acho que eu nunca falei isso. Quando a Sandra faz uma leitura de campo maravilhosa, né? E quando a Sandra fez uma leitura de campo para mim, ó 2020, ela me via falando para muitas pessoas. É. Lembra disso, Sandra? Porra. Eu era uma pessoa totalmente travada para falar em público. E eu dizia assim, eu vou falar para muita gente achava assim, isso tão estranho, tão estranho e tô eu aqui falando para muita gente, né? Graças eu... a Deus. <risos> Rasguei, sabe tudo aquilo que eu tinha de autocrítica, né, de julgamento, de crenças, de expectativas de mim mesma. Precisei rasgar tudo, né? É. Só, tá, deixar aí para poder estar tá aqui hoje. E isso é cura. É. é. Eu, eu tive o mesmo agora, porque não é? eu estive a, a ouvir tantas canalizações da Beth, da Marise, da Kiara, não é? tanta gente bonita que me, que me inspirou e eu dizia, como é que aquilo funciona? O que é? Ele é? estava a ressoar em mim, o meu corpo estava a sentir a verdade é? em tudo. Mal sabia eu que em dezembro ia... Aprender a canalizar não é? num curso e como é que eu ia imaginar passar dois meses e ser professora de canalização? Tipo, está louco? Mas pior ainda é dizer, não, agora você vai canalizar ao vivo. Eu, e foi, eu, eu, durante um ano eu não falava online. Então as pessoas achavam que eu era uma pessoa e de repente com um tipo de pessoa, um tipo de pensamento. E quando eu venho online falar, eu falo de anjos, né? Astar, Sananda, Mãe Maria, assim. o que é que aconteceu àquela moça? O que é que aconteceu? Né? A mulher pifou! E a alegria, a paz. é isso, foi a minha cura também. Ao estar ao sim. serviço do outro, eu mudei. para Melhor, mais feliz, sim, com mais sim. Que é Quando a gente está a serviço, Exatamente a serviço de nós mesmos, de nós o ser. E se alguém dissesse que eu ia falar ao, canalizar ao vivo, que eu não sabia o quê, não é? nós nunca sabemos o que vem. Como assim? Não, não vamos fazer isso, vamos expor? Como, como assim? Eu não controlo o, que eu vou, o meu discurso, não é? a mente controla, a mente vai fazer o texto mais bonito, para parecer bem, vou vestir bem, para ficar bem na fotografia, não é? Como aqui dizemos. Então, isso, e não, aqui é? Aqui estou. Lá, espiritualidade, o que é que é por falar? É um ato de coragem, Sim. eu não sabia. E acabei por valorizar mais aquilo que eu aprendi a ver com, com carinho, a, a acolher. Então, um grande ato de coragem e de amor. no ao serviço. E o novo humano eu também sei. é isso. Não de falar o quê? Eu digo a gente vai falando que precisa ser dito naquela hora para aquela egregora que estiver ali disponível então a gente simplesmente se coloca como canal da Luiz né e abre a boca e fala é. e, e, e, e além e além disso né é, além de só a gente falar aqui da canalização que realmente cada um tem faz do seu jeito né e assim eu estive eu tive o grande prazer de estar com a Laura Nesse último curso que ela deu, fui lá fazer uma visitinha, fazer uma meditação para o grupo, assim, surpresa, e acabei ficando lá, né, assistindo uma, a segunda parte, a, a parte da tarde. Sim. No outro dia, eu fiquei tão conectada com esse grupo, assim, com, com o trabalho, com as pessoas, e no dia seguinte eu estava morrendo de saudade, não consegui. Eles estavam lá, e eu falei, hoje eu preciso ir lá, eu fiquei Porque assim, né, eu tenho que ir lá. Eu falei, Laura, ah, acho que eu vou aí ver vocês assim, de novo, vem, vem e fui e passei a outra tarde lá e foi realmente incrível, uma conexão incrível com um grupo, é, encontros de uma vida, quer dizer, de muitas vidas que estavam ali aguardando se reencontrar, reencontros, Sim. E, e dali as pessoas saíram assim, eram pessoas, são pessoas incríveis, são realmente grandes presentes e, e, e saíram canalizando, se falando, cada mensagem incrível, e realmente eles me inspiraram, porque eu faço as, meus, as minhas, minhas mensagens, eu receio eu gravo ali no meu celular, fico guardadinho, quietinha, as coisinhas lá, quieta. Mas eles... A, a, a, a entrega, foi, a tão, a entrega né? foi tão grande que é, pra, trouxe né, para mim também essa, essa movimentação. Tipo, sol tá vendo? É isso aí, não tem, não tem mistério. Sim. E uma outra coisa é, é justamente isso. Você se permitia... Tudo. Sentir o que vem do coração. Porque eu, eu estar lá nesse dia só foi possível porque eu senti grandemente assim ah, um que, e tive que passar por cima da minha do ego. Do do meu, meu ego secretivo. aquela coisa, ai não, vou atrapalhar, não nem tô fazendo curso, vou fazer o que lá. Não, não, não, não, não esse é coisa é da minha cabeça. Eu não teria recebido assim essa grandiosidade que eu ainda estou recebendo e, e vem, aí, sabe? Vai ser infinito agora eu sei, né? Que vai ser. Assim como quando eu eu, eu conhecia a Laura, você assim, fica, Ah, não, essa menina, a gente boa mensagem que ela botava. ah, vamos mandar uma para ela. Ah, não. Tá. Aí eu mandei. Aí a gente se falou e tudo. Aí, aí essa coisa da da meditação também. Aí um belo dia, a gente, uma semana que a gente fazendo meditação, tava aqui em casa, e eu falei assim, cara, eu, eu, hoje estava tá meio chuvoso o tempo, sei lá, que tinha tá lá um, fazer um compromisso, falei, eu vou lá ver a Laura, vou conhecer pessoalmente a Laura, tô tão perto, meia hora da Laura. Ah, foi louco, porque ela entrou na minha casa assim, não me conhecia de lado nenhum, né, a maior cara de pau. Cara de pau, eu tive... <risos> Usar. na minha casa, é. olha, estou perto, estou aqui, vou. Eu, tá, então vem, vem. E vai. e foi então, um abraço tão familiar, tão... e ficamos a falar, era só à tarde, já jantava, e se pudesse dormir cá e ficava. <risos> Nós estamos juntas agora na minha casa, portanto, isto resulta. <risos> resulta, sim. A Sandra, quando chegou aí, ela foi me visitar, era um pouquinho longe, né, Sandra? Mas ela foi de trem, peguei ela na estação de trem, passamos uma tarde linda juntas. E assim, a gente, o que eu acho mais lindo é que a gente se reconhece e não tem, assim, meias palavras, a gente não fica acanhada com o outro, né? A gente não precisa de uma apresentação formal, porque a gente olha Já e é. a gente se conhece. A gente já se conhece. Então, ali é só alegria, só felicidade de estar junto e descobrir mais né? da energia do outro, e ali a gente vai se nutrindo. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. É. Isso não tem preço. E isso que Porque você se... falou também, Beth, assim, desses encontros, a gente estar tá junto, é, é um complemento cada um que entra e a gente permite fazer esse, essa conexão e estar junto é tão lindo que assim como você com a Marise eu aqui com a, com a Laura, a Laura com outras pessoas eu com outras pessoas e a gente e, e, e, e não importa se são uma, duas, três, quatro cinco, seis pessoas é, é um complemento é um pedacinho que encaixa perfeitamente e cada um traz um elemento que quando junta é, é, é extraordinário, é extraordinário, é extraordinário. O que o que sai daquilo, né? A gente criamos algo melhor. A gente é? vive, está vivendo isso agora, né? É delicioso. Do... Eu... hoje a gente experimentou isso. É, é hoje nós hoje vivemos isso, mas é o que dizia a Sandra ontem também, antes também. Então é de meia meia hora, há qualquer coisa acontecendo. E nós permitimos viver essa novidade. Não dá para pôr na agenda porque neste momento está tão acelerada a energia que nós só permitimos até desmarcar às vezes os clientes porque há algo maior que vem nós precisamos de agarrar, não é? Precisamos de viver e, ou transmutar ou dar apoio a alguém. Ou... Não é mais o controle da mente, quero x clientes hoje. Não é assim que funciona. É na é. luteza, é sermos. É, temos que ser permeáveis, flexíveis também. E surpreendermos. Muitas vezes uh, vinha esta, esta frase. Olhem para a vida com o olhar curioso de uma criança. Quando a criança vai brincar, vai, não vai na expectativa de brincar com o carrinho assim, assim, assado. Não é? Vai explora o ambiente. E vê os pormenores da natureza, e vai com o seu carrinho, e explora ali, naquele montinho, explora naquele buraquinho na terra, explora olha para o céu, e é isso, olhar para a vida com essa curiosidade e essa leveza, porque a vida é leve. isso. muito. Então, isso. Vocês vão fazer um lindo trabalho aí. É, já estou fazendo, mas vou fazer mais. É, quando eu morei aí, eu percebia que essa questão de. De terapia era um pouco fechada, né? Não tem muita muita terapia nova, muita terapia quântica aí. Né? As pessoas são mais reservadas aqui no Brasil. Nós somos mais escrachados, mais abertos, né? Aí as pessoas são mais reservadas. É, o que eu via que tinha muito era Reiki e tal, mas assim as outras terapias elas estavam chegando e alguns curiosos né, começavam a participar agora já deve estar mais, mais avançado, e vocês estão fazendo um papel de desdravadoras. Né? É, com alegria. Para fazer pra... maravilhosa, processos ao vivo, né, onde as pessoas que estão aí possam participar. É, então, assim, para vocês se permitirem fazer né, este trabalho de forma tão horrorosa e gratificante, essa linda terra lusitana que eu amo oh, é... não e por isso mesmo nós estamos também muito mais conectados e eu ainda há uma semana uma semana e meia estava no Brasil estava aí e eu, sei. eu, eu aprendo muito não é aprendo muito com, com os nossos com os meus irmãos é? vocês do outro lado há muito a aprender e trazer também para cá muito mesmo, eu aprendi muita gentileza, muita doçura no ser, no falar. Uh, e nesta abertura para a espiritualidade. E que de resto cá está uh, a abrir agora. Por isso, aquilo que é tão natural Sim. para muitos, para o eu Brasil... É, é esta, esta colaboração. Precisa trabalhadores... É. então é, é mesmo, é, aqui tem sido desbravar, uh, eu ao nível do, do trabalho que tenho feito, eu sou, é muito recente, eu não estou há muitos anos a fazê-lo, mas é aquilo que eu trouxe, aquilo que eu me permiti apresentar através da espiritualidade, é, era novo, não é? canalizar ao vivo, da forma, da forma que é, foi novo, então como assim? Eu estou aqui há pouco tempo e faço uma coisa já nova, não é? Mas é aceitar que é esse desbravar aqui, porque nós aprendemos muito com todos os irmãos que já o fazem. E esta abertura é Sim, urgente, né? é essencial. Você se abriu, você se abriu para receber, você se abriu, você permitiu-se viver essa experiência, senão não teria sido. Eu não teria é, sido. Eu, eu recordo-me de estar, de vez em quando, questionava. Cada um faz o seu exercício. E a gente, a gente precisa se apropriar disso. A gente precisa se apropriar disso. <risos> tá, estou recebendo receber, <risos> A professora. É. É. é isso, eu acho, eu Porque, acho você, que... Sabe? Coragem. Eu coragem. Assim. Eles... A espiritualidade, ela tá trazendo, elas estão trazendo tudo para a gente. Está né? tudo aqui. Mas se a gente não se permitir, né? a gente não ancora nova energia aqui. A gente continua rodando na velha energia. Né? Aqueles velhos padrões. Então, quando a gente se permite, a gente precisa se reconhecer e se empoderar disso. Tá. Não foram eles... Somos nós. Foi, houve uma altura que, por ser tão diferente, e eu não ter termo de comparação, não sabia se estava certo ou errado, eu comecei a duvidar. E eu trago essa percepção para que as pessoas entendam que não é assim tão óbvio, não é? Não é assim tão linear. E que esta coragem que precisamos ter, essa abertura... É aquilo que Sananda dizia: tem que ser um é persistir no amor, tem que ser uma coisa constante. Então há uma altura que eu comecei a duvidar, e sobretudo da canalização, por ser tão nova. cá e recordo-me de, de eu trazer uma simplicidade muito grande na mensagem e, sobretudo, na forma como eu uh, os chamava, como eu falo com eles. É muito direto, é muito na hora, não é? Sananda. Então, uma divertida. coisa para dizer: ele se sim. Não, não tem cá títulos, mas ainda assim é, recordo-me de ouvir, né? E vamos pedir a divina presença do mestre Jesus, Sananda e eu. Ah, eu não faço nada daquilo. Ai, eu estou tão despeitosa. Eu peço perdão porque eu, eu eu não digo aquelas coisas, né? Eu, ah, eu estou a fazer alguma coisa errada. E então foi muito bonito trazer a percepção de Mãe Maria. E dizer, minha querida filha, estás a fazer tudo certo. Foi por essa simplicidade que te escolhemos. Não sejam simples. Façam só. Vá, arrepia a caminho. cai por nós e a gente arrepia a caminho. Quem? Avança, vai! É Abre, não é? Essa abertura tem que acontecer e haver essa confiança. Tem simplicidade mesmo. Sim, sim. Eu converso com ele, assim, eu chamo meus play, né? São <risos> os play de anos, então, é meu play, tudo bem tal? É verdade, eu assim com ele, né? Jesus é corrente, eu digo que ele me, me, me ajuda até com caneta quando eu perco. O nome dele vive na minha boca, então. Maria Helena diz assim, minha mãe, você vai cansar ele. Ele não cansa, Não, não é uma alegria esta semana também houve esse esclarecimento que é a nossa curiosidade para que o outro lado do véu é a mesma do, lado, do outro lado do véu para as percepções que nós temos cá porque esta nova energia traz outras vivências outras experiências para nós e eles querem saber como é que é como é que nós sentimos a essa abertura, assim, não, não é diferente. Não é? Nós queremos ver e fazer e conhecer conhecer, assim, mas nós também estamos curiosos para saber este plano e este projeto. Com, como, é, como é que te sentes? Claro que eles têm acesso a isso, não é? Mas esta conversa é muito bonita, é muito gostosa. É? é. E, e é interessante porque é, vocês também falam disso no encontro que vocês fazem lá com a Marisa e você e ela é, que eles também vão ajustando para tentar... Como nós somos um grupo, nós somos pessoas diferentes. Nós temos Sim. questões diferentes a ser trabalhadas. Cada um vai tra trabalhar do seu jeito. Aquilo traz uma, é. pra gente, Beth, né? traz uma mensagem para a gente, Beth. A Laura, traz uma mensagem para a gente. Cada um vai ouvir aquilo de um jeito e vai trabalhar, você trabalhar dentro daquela pessoa de um jeito. Eles são tão amorosos que eles fazem... Dão aquele, aquela trama para tentar cada, fazer com que cada um receba do seu jeitinho a uma mesma coisa. Né? Então, a grandiosidade disso, a amorosidade disso. Né? Então, é, é a gente realmente se entregar com leveza com amor. É, é, eu até falei essa semana também num outro grupo, assim, que Sim. às vezes essa coisa do ah, enviar amor, ou ser, ser o amor, se conectar com amor, às vezes tem algumas pessoas que ficam assim, acho muito estranho né não entendem bem assim, fica até um pouco se afasta um pouco é, eu já estive nesse lugar também mas é, é quando a gente tá, ainda está bem desconectado né? a, gente tá, a gente se afastou eu digo que assim é como se você tivesse num, é uma, a, a, a, tem uma corda lá e a corda vai embora vai até de longe, depois tem que puxar você se afasta da sua essência então, quando a gente é amor, a gente não tem vergonha de dizer eu sou amor, eu ancoro amor, eu estou aqui isso. sendo amor, né? E eu, eu vejo as diferentes formas de amor também. Que isso é, é, é, a gente também está descobrindo, né? É, é, a gente tem o um, um amor dessa de, amizade, dessa coisa assim incrível, de, né? Que a gente sente, é, mesmo a distância. Isso. Como a gente se ama, né? A gente quer estar junto. A gente, nossa, estou aqui com a pessoa, estou te ouvindo, tô, estou me sinto com você. Então a gente se é permite isso. isso, né? O amor que mesmo quando você vai é, é, fazer uma uma colocação, né? De repente com uma pessoa, uma criança, o um seu filho, se você vai corrigir, você vai guiar ali alguma situação, você tem que ser mais assertivo. Ainda assim tem amor. Então, assim, como, como o amor se manifesta nas diferentes formas da Sim. nossa vida, o tempo todo. O que é fazer uma comida com amor? O que é você escrever um texto com amor? O que é você ir ao supermercado? Lá tem umas histórias incríveis, né? Um supermercado, assim... Umas transbordando de amor. <risos> e e, e a, um monte de coisa acontece. Chegam pessoas... com é, é porque as pessoas estão prontas também, se conectam com aquela frequência então, se você... o que, que você quer se conectar? o que, que você quer estar em volta de quê? de quem? é o que você está vibrando né? então, é, é, é a gente é. Tá mais, é, é, assim, estar mais é, consciente disso e fazendo essas escolhas pô, isso aqui isso, onde é, está o amor aqui? né? Mas, por acaso não tem amor aqui então vou fazer diferente como é que eu coloco? né? esse foi o exercício que eu fiz para a minha vida quando estava num processo de, de mudança de vida com alguma dor até e estava bastante agravada porque tinha, estava mais focada nas minhas feridas e nas minhas dores e do meu drama, a minha novela e agora brinco com isso né? na altura eu chorava Uh, mas eu amo essa parte minha que estava tão certa. Sim. E, e recordo-me de ter como a estratégia, a certa altura comecei a, a expandir um pouco a minha consciência, a entender que eu não era as minhas emoções, que tinha que haver algo mais ali, porque eu, eu recusava-me a ficar na minha poça de lama, que é assim que eu dizia. Eu recusava-me, eu não sou isto que está aqui, então tem que haver mais. Então há uma altura que eu digo a mim mesma, como é que o amor iria agir aqui? E então, eu arranjei mesmo um personagem, não é? Se eu fosse Sananda, como é que ele resolveu esta situação? Eu intuí que era isso. Então, de certeza que ele não partia nenhum prato, também não parti, mas não partia <risos> nenhum prato, ou não dizia aquela linguagem negativa e que vai agressiva ao outro. Uh, de certeza que ele ficava um, alguns segundos calado, com um olhar amoroso, um sorriso, uh, com o coração ali quentinho, dando espaço ao outro para se acalmar, e depois falava alguma coisa amorosa. Eu imaginei assim. E, e ajudou-me bastante. Então é isso, o que é que o amor fará a cada situação? Como é que eu resolvo? Eu estou aflita, não, não consigo pagar uma conta a é, conta da água, da luz, o que seja, ah, como é que faria a Sananda? Ah, é uma conta. Vai ter que pagar de alguma forma, vai ter que ficar uma dívida e depois paga. Então, ah, vamos afastar um pouco desta, desta minha dor, Sim. vou levar uma solução, e se eu não sei resolver, eu vou entregar ao pai. Pai, mostra como é que eu vou pagar a conta. E, uau, Sim. há amigos que chegam e dizem, olha, estou a dever dinheiro, aqui está. Posso pagar? Isto aconteceu meu eu assim, hã? <risos> Olha, Laura, eu sei que tu também és fotógrafa, queria uma sessão fotográfica e eu. Como é que alguém se lembra que eu tenho formação em fotografia? E faço uma sessão e tenho dinheiro. É entregar, o amor está no ar, mas está no ar em todo o lado. E primeiro Sim. temos que nos apropriar dele, que é eu sou amor. Então eu vou falar, vou nutrir os meus corpos, não é? físico é e subtil, com amor. Eu vou falar amor, vou respirar amor, vou ver coisas amorosas, ouvir amor, tocar, vou dar abraço com... E a vida muda. A vida... Totalmente. Totalmente. Eu tenho uma canalização de Mãe Maria, que eu amo, que eu sempre repito em várias oportunidades, onde ela diz assim, o que um ser de paz faria... Como um ser de paz né? agiria aqui, né? Então, assim, você diz assim, o amor, né? Ela trouxe a paz. Então, assim, ela diz assim, sai do enfrentamento. A gente não precisa mais estar no enfrentamento, né? E o amor nos leva para esse espaço de não enfrentamento. A gente não precisa mais, é como você falou. A gente olha amorosamente, a gente cala, né? Até a gente poder falar palavras amorosas né, para o outro. E a gente ainda não conhece o amor incondicional. A gente está O nosso tema de hoje, desta semana, é o amor incondicional, da outra também, né? é, é. Nós estamos começando a vislumbrar o que é o amor incondicional. Né? Então, agora que a gente vai expandir para esse amor, que é da quinta dimensão e das outras dimensões, então a gente. Esses seres se magoaram comigo Tanto faz você chamar de senhor, de senhora De, de doutor, de mestre Eles estão há um pouco se lixando né? Eles não estão mais apegados a isso Eles não estão apegados a título Eles não têm ego né? E assim Ah, mas eu errei muito Eu pequei muito Eu sou muito culpada Eles não estão olhando para isso eles estão lá lhe dando a mão, lhe mostrando qual é o caminho. Sai, meu amor, desse estado, olha para você, se ama, né? Dá o próximo passo. tem uma paciência. <risos> uma paciência. Uma eu, costumo eu, com é eu costumo brincar com a Sandra, que eles estão lá com toda a amorosidade, assim, olha, assim, pega no um balde da pipoca, vamos ver, tá, dá, dá um tempo e fica assim. Vai ver quando é que a pessoa vai dar a volta e vai se lembrar que é amor. Pera, pera, mais um pouco de pipoca, isso vai demorar. Ah, pera, já tá, já tá acordado, vá. Isso, é amor. Certo. Então agora fazemos sempre um pouco mais, né? E aquilo vem isso. o amor todo em nós. Ah, quanto amor! Ela, ah, bem-vinda. Eu vou contar para vocês aqui uma experiência muito rapidamente. Um dia eu pedi ajuda a ele, eu já não me recordo mais qual era a situação, foi recentemente. Gente, eu fui tão envolvida por um amor que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu já vivi várias experiências, né? mas essa ela foi assim ultra, mega, hiper profunda, porque era um amor que eu só chorava. <risos> que eu só chorava. É. É. Mas porque eu estava aberta para receber dele naquele momento, né? eu pedi e recebi e vou lhe dizer sinceramente todas as vezes que eu pedi eu fui atendida todas as vezes que eu pedi eu fui atendida em todas as mais diversas situações que eu já passei não foram poucas mas eu sempre o meu coração estava aberto a essa possibilidade Sim. e preparado Sim. Sim, com certeza. É, a gente falou disso hoje também, a gente falou de toda coisa é... É pedir com o coração, né? É, sentir, é ser a sua verdade, porque a gente às vezes pensa com a mente fazendo um monte de trama, uhum. fazendo uma, uma conjectura louca para pedir Isso. um negócio. Não vai funcionar, né? Tem que sair daqui, tem que ser aquilo que te, te move aquilo que é, que é verdadeiramente você. E aí você entrega, né e você vai receber. E outra coisa Com também é, é, que nós falamos hoje é assim, de você, é, se né? você se transformar. É, e você se transformar e você permitir que tudo se transforme a todo momento. A gente acreditar... E daqui a pouco volta, né? Vamos falando, né, Beth? Gente... Eu estou aqui, só que minha câmera desligou. É, Eu estou tentando tá... ligar ela, tá? Tá bom, a gente continua aqui. Vamos falando, então, vamos falando. É, é, assim, a gente permitir, né, que a todo momento a gente pode fazer uma escolha diferente. A todo momento a gente pode transformar tudo aquilo, porque nós somos Deus, nós somos os Criadores. Né? Então, e a gente tem o livre-arbítrio de escolher a mudança, seja ela qual for. Né? Então, Isso. a gente pode fazer essa transformação, a gente pode realmente começar de um jeito e transformar, fazer aquilo terminar de um jeito completamente diferente, maravilhoso. E, e, e, e não precisa ser sozinho, pode ser enfim com outras pessoas, pessoas e ajudas e, faz, e fazendo, trilhando caminhos se não sabe, pergunta pede inspiração, mas sempre com o coração conectado Sim. com o coração eu acho que esse é o se a gente fosse, sei lá, escolher uma frase para resumir, o que é realmente o um novo humano é o novo humano ele, ele acessa o coração pelo coração então, esse é o que a gente está descobrindo né? que é o um lugar assim, é de onde vem de onde é o cerne, né? de onde vem tudo. Assim. O, que, o que é o nosso ser. Né? E dali sai tudo. Sai do que você é, você se mostra, está no teu campo, você cria, você cocria, você... A gente acessa, a gente entrega, tudo. Então é isso. É quando a gente se permite ser isso. E nós estamos saindo do espaço do pedir para criar conscientemente. Isso. Eu ainda pedi e ainda peço em alguns momentos, mas eu tenho já consciência de que eu crio e que eu apenas crio conscientemente aquilo que eu estou querendo ancorar nessa realidade. É verdade, mas ainda na 3D, não é? Ainda na 3D Sim. às vezes a gente ainda, ainda pede ajuda. E ok, Sim. tá tudo certo. Não me culpo por isso nem me julgo não, sabe? É só uma constatação. Né? de que eu já tenho um tal nível de consciência, que eu sou criadora e que eu crio conscientemente, mas eu também sei que se eu quiser, eu posso pedir. E eu vou ser atendida. Porque eu estou aberta, eu estou abrindo o meu coração para receber aquilo que eu estou necessitando naquele momento. Nós estivemos aqui falando para sermos contribuição na vida de cada um, que se colocou à disposição aqui para receber. Então, beijo no coração, nós amamos vocês, seres estrelas disponíveis sempre para vocês. Beijo, beijo, beijo, beijo. Obrigada, beijo. Beijo em todos.